E agora, eu posso ou não carregar o meu QCY com as fontes de carregamento do celular? Bom, é o que a gente vai saber nesse vídeo, então fique até o final desse vídeo para você obter todas as informações corretas aí, se pode ou não pode carregar com as fontes de carregador o teu QCYT1C, beleza? Bom, de antemão eu peço que você se inscreva no canal para poder continuar apoiando o nosso canal, beleza? Deu like nesse vídeo para poder aí sempre motivar a gente a trazer novos vídeos, aí, novos conteúdos sobre unboxing de produtos, né? review, dicas, tutoriais, beleza? E não esqueça também de deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião aí sobre o que você achou desse vídeo e os demais vídeos aqui do canal também, caso você venha ver outros vídeos aqui do canal, beleza? Bom, então esse vídeo aqui em especial é mais um vídeo review do QCYT1C, esse fone show de bola aqui, que eu já tenho há um pouco mais de seis meses aí, uso ele para diversas atividades, diversas coisas aqui no meu dia a dia, né? Como edição de vídeos, é, ir para academia, até mesmo fazer a loucura de tomar banho usando o fone, né? Só que lembrando que ele tem a tecnologia IPX4, que garante aí um pouco a sua resistência à água, né? Eu posso afirmar que ele é um pouco à prova d'água, tá? Não totalmente, porque esses dias aí eu fiz um teste, um vídeo, a qual eu peguei um copo d'água e mergulhei ele dentro do copo d'água, tocando música, ele saiu perfeitamente e tá aqui na minha mão até o dia de hoje funcionando perfeitamente, beleza? Não vá confundir copo d'água com uma piscina, tá? Não vai mergulhar ele numa piscina nem no mar, porque ele não é um submarino. Então não foi feito pra essa finalidade, beleza? Então, vamos lá. Esse vídeo aqui em específico é pra responder a pergunta de um seguidor aqui do nosso canal, que fez essa pergunta aqui. Eu posso carregar o meu QCYT1C, no caso dele é o QCYT2C, com as caixinhas de carregador, né? no caso as fontes de carregador de celular? Olha, se eu falar para você que sim, você vai fechar esse vídeo aqui e vai sair igual maluco para carregar o seu QCYI e pode queimar o seu fone e falar, ah lá, o cara do vídeo falou que pode carregar e danificou o meu fone. Então fique até o final desse vídeo para você obter a informação correta e clara para você fazer essa missão na sua casa aí. Ok? Fechado? Então beleza, presta atenção. Vamos lá. Para quem já tem um QCY, né, um fone igual esse aqui, eu sugiro que você pegue agora aí para você olhar atrás dele aqui, que tem algumas coisas aqui atrás escrito, né? Gravado aqui atrás. No vídeo não dá para você ver direito porque é bem escuro aqui o que está escrito, tá vendo? Não sei se você consegue ver aí, mas é bem escuro. Se você for ler essas, essas coisas técnicas aqui, exatamente as mesmas informações técnicas que tem aqui atrás do carregador do celular, tá? Só para poder facilitar a sua vida, eu vou ler aqui rapidamente, tá bom? Olha só, entrada 100 barra 240 volts, ou seja, aqui vai entrar a tomada, né? E aqui vai sair o USB para poder carregar o seu QCY, beleza? E a saída aqui, ela marca aí 5,0 volts, né? Ou 1,55 amperes. Né, que é a mesma carga né, que sai daqui, que também sai aqui da porta USB do computador. Né? Como ele falou no comentário dele aí que não tem como levar computador para todo é lugar que ele for, é mais fácil você levar uma fontezinha para você carregar o seu QCY. Né? Imagina você numa pequena viagem, alguma coisa, você ficar sem o seu fone na academia, de repente, você não tem como levar o seu computador para carregar. Né? Então, leva a sua fonte na mochila. Junto com o seu cabo do carregador do celular, para você carregar o celular e o fone junto, tá? Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim. Dá sim, pode sim, para você carregar o seu fone, o seu QCY, tá? Com fontes é, externas, né, de celular, igual essas daqui, tá bom? Agora, para você que está pensando em colocar é, fonte de celular turbo para poder carregar mais rápido, fica meu alerta aí, tá? Não faça isso, pelo amor de Deus! senão você vai explodir o seu fone presta atenção esse carregador turbo aqui olha o tamanho como é notável o tamanho de um carregador para o outro não sei se dá para você ver direitinho mas olha só esse tipo de carregador turbo aqui ele envia uma carga muito mais forte para o aparelho tá vendo olha lá ó. para o aparelho receptor da carga da energia olha só que diferença de tamanho tá vendo então aqui dentro a placa que transforma a energia 127 para mandar para cá para o USB é muito maior do que essas normais aqui, tá bom? Esse aqui é de iPhone, esse aqui é de um Samsung, esse aqui é Motorola, esse aqui é outro Samsung. Então, as cargas desse aqui é todas as mesmas amperagens, mesmas cargas que saem no USB para carregar o seu QCY ou celular. Agora, o turbo não foi feito para carregar esse QCY. Se você colocar, você vai explodir o seu fone, eu acho que você não quer isso, beleza? Ah, como que eu sei se o carregador é turbo ou não? Muito simples. Todo carregador turbo que você olhar, e normalmente pelo tamanho você já consegue perceber, tá? Mas se você olhar aqui na descrição dele, vai estar escrito aqui um pouco mais, ó, percebe só. É output, no caso saída, tá? É 5,0V, que é a mesma coisa daqui, porém muda a amperagem. Olha só aqui, ó. 30 amperagem. muito forte. É quase o dobro disso aqui, que é 155 então você vai danificar o seu fone aí. Ah, vai carregar mais rápido? Vai. Beleza, mas esse lance de carregar mais rápido aí pode prejudicar o seu fone, pode danificar e você ficar sem o seu aparelho, beleza? Porque eu acho que não é isso que você quer. Então, respondendo a pergunta do seguidor nosso aqui do canal, pode sim carregar os carregadores normais, tá, de celular, o seu QCY, desde que não seja o carregador turbo. Então você vai estragar o seu fone, vai explodir. E se você ainda não sabe, presta atenção. No QCY, seja qualquer modelo, seja a, a caixinha branca, seja o mais puxadinho, seja com tampinha, qual modelo que seja, qualquer um que seja, todos eles têm três baterias. Onde se encontram essas três baterias? Essas baterias se encontram em um lado do fone, em outro lado do fone, tá? Nos dois, em cada fone direitinho. E também uma bateria maior dentro do próprio case, tá? Por isso que ele é capaz de aguentar aí três cargas completas caso você venha usar totalmente o seu fone aí e acabar a sua carga, beleza? Então espero que você tenha entendido aí é, certinho a mensagem desse vídeo. Então pode carregar tranquilamente, fique de boa, pode carregar sim, mas não cometa o erro de você carregar com o um carregador turbo, senão você vai explodir o seu fone. Mais um conselho, não mergulhe essa praga na água em maiores profundidades, além de um metro de profundidade. Ah, então eu posso mergulhar até um metro? Meu filho, pra que você vai querer mergulhar com fone de ouvido na profundidade? quer prejudicar a sua audição, é com você mesmo que é colocar sua conta em risco. Eu não aconselho fazer isso, mas se quiser colocar, problema é teu, tá bom? Então, é bom a gente ser bem claro aqui para poder deixar as coisas bem nítidas para o pessoal entender, tá Ok. Se caso você tenha um QCY nesse aqui, você está muito bem servido de fone, é um fone excelente, sensacional, eu curto muito meu fone. Se caso você não tenha um fone nesse aqui e está pensando em adquirir um e está com medo de adquirir nesse site muito louco que tem por aí que estão pirateando esse tipo de fone aqui, né? estão falsificando esse tipo de fone, porque a demanda é muito grande, então o pessoal se aproveita para poder piratear esse tipo de coisa, tá? Se caso você quer comprar um esse aqui e não sabe aonde comprar, Aqui nesse vídeo, na descrição embaixo aqui, tem o link do site oficial onde eu comprei esse aqui e aonde é eu recomendo o pessoal comprar também, porque é um site confiável, é um site do fornecedor em conjunto parceria com o fabricante, então você pode ficar tranquilo aí que vai chegar na sua casa perfeitamente, tá bom? Com com uns dias contadinhos, bonitinhos, como ele promete, né? Para mim chegou em 5 dias na época quando eu comprei. Mas para você pode ser mais rápido ou pode demorar um pouquinho mais, dependendo de onde você mora, tá bom? Mas o mais importante é que vai chegar na sua casa aí bonitinho, sem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de extravio, beleza, tá? Conta seus dados, é um site seguro também, com um cadinhadinho em cima ali, então você pode colocar seus dados lá bonitinho, seu, seu endereço de compra, né? Seu endereço de entrega, e é isso aí, beleza, tá bom? Esse fone aqui deve estar custando aí hoje em dia por volta de 85, tá? O original, tá? Não confunda com o Xing Ling não, pelo amor de Deus, o original... Tá custando aí entre 85 e 90 reais, tá? Outros modelos com capinha, né, que é o T 2 c que é do seguidor aqui do canal que comentou aqui, ó, esse camaradinho aqui, tá vendo? É o mesmo fone, não, não muda quase nada, só o que muda é a capinha que o dele tem e esse aqui não tem, capinha, não tem o fechamento aqui em cima, aqui, beleza? Quanto a isso, tá tudo dominado, o vídeo é esse... Espero que você tenha curtido aí. Deu like nesse vídeo para poder ajudar o canal a ganhar uma relevância maior e pessoas também é, saber se pode ou não carregar com essas fontes de carregador aqui. E também receber o alerta que eu passei aqui sobre o carregador turbo no seu QCYT1C. Beleza? Então, fico por aqui. Me inscreva no canal, beijo no coração, até o próximo vídeo. Valeu!